Coloque a peça de acabamento e o pistão. Posicione a ferragem do assento na cadeira. Atenção que a posição da alavanca é voltada para o lado direito do assento. Fixe com as arruelas e os parafusos menores. Coloque as buchas no furo do assento e encaixe o braço. Fixe-o utilizando os parafusos maiores. Encaixe o pé da ferragem do assento e pronto, sua cadeia está pronta para ser usada.